Ei, Colosso aqui com mais um vídeo de Skyrim, e hoje quero trazer um pouco de curiosidade sobre os Britons. Esse vídeo faz parte de uma série aqui do canal que fala sobre as raças de Skyrim, e já temos um vídeo sobre os nórdicos que você pode encontrar aqui nos cards fixados nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo e senta, que lá vem história. Os Britons são naturais de high rock que fica a oeste de Skyrim, são conhecidos por terem uma mistura do sangue humano com elfos. Eles possuem uma facilidade inata com magias, encantamentos e alquimia. Fato esse que pode ser explicado pelo fato de terem sangue élfico em suas veias. Segundo a lenda, os Britons são descendentes de um grupo conhecido como os Druidas de Galeno. A Lore de Elder Scrolls não explica muito bem quem eram esses druidas, mas explica parte das raízes mágicas dessa raça além do sangue élfico. Os Britons são uma raça de humanos que nascem com uma resistência natural à magia e também têm uma habilidade especial de absorver magias que se chama Dragon Skin. Mas antes da gente para falar um pouco mais sobre os fatos dos Britons, a gente precisa entender um pouco da sua história. Próximo do início da Primeira Era, o clã Jirani, composto por High Elves vindos da Somerset Islas, navegaram até Rhyrock. Chegando lá, eles conquistaram os Neds de Rhyrock, que na verdade, os Neds eram povos compostos por humanos que habitavam a região de Cyrodiil, Hammerfell, Skyrim Morrowind durante a Era Merética. Só para vocês se situarem em relação às eras, coloquei na tela um resumo das eras de The Elder Scrolls. Observem que a Era Merética foi antes da Primeira Era. Voltando à conquista dos Jirani, eles não escravizaram os Neds. Os Elfos estabeleceram um sistema de vassalagem feudal sobre os nets. Para quem não entende como funciona o sistema feudal, é basicamente o seguinte. Um suzerano, que é dono de um pedaço de terra, divide essa terra por entre várias pessoas. Essas pessoas vão trabalhar para oferecer ao seu suzerano produtos, alimentos, vão produzir para que a riqueza do seu suzerano seja mantida. É quase uma escravidão, mas ainda a liberdade individual é respeitada. Mas na cultura feudal fica muito claro que o suzerano é aquele que tem o direito divino de ser rico. Inevitavelmente esses dois povos se relacionavam e assim começaram a surgir os primeiros filhos da mistura entre humanos e elfos. Mas imaginem uma situação de um suzerano élfico tendo um filho de um vassalo humano. Naturalmente, pela cultura e pela política feudal, esses filhos não eram aceitos na nobreza élfica, era uma espécie de Jon Snow do Game of Thrones. Então o que ocorria é que esses filhos ganhavam um prêmio de consolação, por assim dizer, que era uma posição importante entre os Neds ou seja, entre os vassalos humanos. Essas pessoas foram apelidadas de Britons, que vem de Berato, que significa meio, ou seja, meio elfo, meio humano. Com o passar do tempo, o clã de Renni, após se envolver em alguns conflitos com nórdicos e outros povos, acabou se enfraquecendo. Com isso, eles se retiraram para a região da Balfiera e assim deixando vago o trono de Rai Rock. Os filhos dos elfos e humanos, os nobres Bretões, por sua vez, se aproveitaram da situação para ocuparem um trono e começaram a negar sua descendência élfica. Eles denegriram muito a imagem dos Jirani e se colocaram como uma oposição ao governo anterior. Mas o mais irônico é que, mesmo com tantas críticas, eles mantiveram a política de feudos no território de Rai Rock. Com toda essa história criada para seus a nobreza britã negou qualquer laço de sangue com elfos. Mas, ainda assim, nos tempos atuais, ainda é possível encontrar alguns bretões que não negam sua descendência élfica. A estrutura da Sociedade Britan permanece até os tempos atuais em Turnwell. A grande maioria da sociedade é composta por camponeses pobres e uma pequena nobreza que fica brigando entre si pela disputa de poder. Essa estrutura feudal e a busca pelo poder explica o fato de a maioria dos britões buscarem conquistas durante suas vidas. Eles gostam muito de realizações, concluir tarefas, missões, buscar riquezas e poder. Parte disso pelo sangue nobre e a outra parte pela maioria dos britões serem camponeses pobres que buscam a sua chance de melhorar de vida se aventurando por Thunriel. Uma das grandes curiosidades do povo britão é referente ao assassinato do Imperador Zero, conhecido como Culecain, que na verdade era o um imperador antecessor a Timberseptin, ou também conhecido como Talos. Esse assassinato ocorreu após Tiberseptin derrotar os britões em nome de Culecain. Em vingança, um Nightblade de Rai Rock invadiu o palácio ferindo gravemente Timber e matando o imperador Kula Kain. Após isso, Timber, Septim assumiu o trono e se tornou um dos maiores imperadores de todas as eras. E para fecharmos essas histórias dos Britons, eu gostaria de falar dos Forth Worn. Esse povo você já viu durante suas jogatinas de Skyrim e que sua essência é um grupo formado pelos Richman, que são nativos da região conhecida como The Rich. Que fica muito próximo ali a Markarth. 20 anos antes dos eventos de Skyrim, os Richmen, que era um grupo formado por Britons, entraram em conflito com os Nords para o controle da cidade Markarth. Eles ocuparam a cidade por dois anos aproximadamente, quando foram expulsos de lá por ninguém mais do que o Freak Stormcloak. Os Richmond que sobraram se espalharam pela região do The Reach e aí passaram a ser conhecidos como os Force Ward, considerados um povo bárbaro e que é formado em sua maior parte por Bretões. Esse foi mais um vídeo sobre curiosidades das raças de Skyrim. Se você tem sua raça preferida, comenta aqui embaixo para o um próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar e curtir o conteúdo para fortalecer o trabalho que é feito aqui no canal. Lembrando que a gente já tem também curiosidades sobre os nórdicos que estão aqui no card. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, pessoal.